Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jogo da Época com os vossos Almada e Melga Olá Melga tudo bem tudo bem Amada bom dia bom dia a todo o auditório bom dia agora não temos auditório porque é que eu disse isso é pá não temos e... auditório mas onde estar onde estar quando isto estiver a ser estreado onde estar, onde estar, no estar a auditar onde estar a testar pessoal auditar e por falar nisso eu e o Melga, queríamos agradecer a toda, toda a comunidade ontem, foi espetacular, para além do pessoal que estava a ver o stream, houve uma data de gente que se juntou à, à call, o Shark, o Lich, o Afonso, o Melga e o Yashin, uh, juntamente com o FJ, uh, tivemos a debater vários assuntos, acho que foi bastante engraçado e é, é mais nesta, neste espírito que a gente quer levar a coisa, não é o Melga? As pessoas estão, estão a ficar com a ideia que nós só queremos fazer coisas que deem molho e coisas engraçadas, mas não, este canal é mesmo para ser plural e se alguém tiver uma ideia, um, pode organizar num instante, organizá-la ou não até e falar contigo e... Ou gravar. Ou, ou gravar, ou gravar, Exato, o FJ gravou um áudio, enviou-me, eu editei, a, MT, a gente não tem critério, a gente não, não anda aqui a escolher. Mas pronto, a gente vem aqui hoje debater um, um determinado número de tópicos. A primeira coisa, da minha parte, o jogo da seleção foi, foi, foi fixe, foi fixe ver, foi triste uh, o resultado. Mas parabéns uh, à comunidade, ao Zeca, ao Bzugas e a toda a gente que trabalha em prol da, da seleção. Melga, tudo certamente tens um carinho mais especial por isto do que eu. O pessoal não sabe, perdeu ali um bocado a noção com, com o entusiasmo do, do feito que é ter uma medalha. Uma, nós nunca tivemos uma medalha, mas pronto, agora parece que fica sempre aquela marca de boca. Eu não tenho marca de boca nenhum. Uh, uh, Estou super contente de termos, uma, termos conseguido uma medalha, para mim foi fantástico. E mesmo as duas últimas, especialmente os dois últimos jogos do, do Zeca, foram, foram bastante bons eu gostei bastante, este último que eu por acaso nem estava à espera, estava à espera que ele fosse ali torrar a e, e e apanhou, os últimos dois jogos ninguém sabia como é que ninguém ia jogar, foi, foi muito bom foi interessante olhar para aquilo uma perspectiva tática, uma vertente tática foi engraçado uhum. ver esta dinâmica das seleções que pouca gente conhece, foi um grande resultado, um grande feito, um grande feito, acho. parabéns a todos, parabéns e... sim, sem dúvida e agora vamos ao Mundial uh, vamos ver o que é que acontece uh... Uh... Sei também que tens aí alguns tópicos para debater, não é? 4x3 Sim, isso, eu, ou não sei? Eu, eu, ou acho -se que, muita coisa ontem? eu acho que está na altura de falarmos um bocado de forma séria, já tentaram ontem sobre as ideias do, do FJ, pá, porque uma coisa é... Era o FJ assim mais humilde, agora parece que esta atenção toda que recaiu sobre ele fez uh, aparecer aquele, uhum. aquela parte mais teimosa e, e tem que-se falar sobre isso porque. Sim, tem que que tem tem tem Eu, pelo menos na minha então, opinião, eu... entrou humilde e encheu muito rapidamente. O pessoal se calhar também já se esqueceu que isto começou exatamente há uma semana. Faz exatamente sim, sim, tá... uma semana que a gente teve a nossa primeira cola e falámos, não é, não Exatamente, Pronto. exatamente. Continue e a, e a personalidade dele, na minha opinião, mudou bastante e este, toda esta atenção que lhe foi dada e este palco que te que forneceste, acaba por ele acabou por não aproveitar e, e temos que, de uma forma ou, ou outra, acalmar este, este sentimento, não, não, não, vamos, não se pode continuar permanentemente a falar sobre as mesmas ideias erradas, uma pessoa que, segundo ele diz, está a encarar seriamente esta ideia, esta perspectiva de ser selecionador, tenho que, tenho que aproveitar agora até setembro para acalmar a cabeça. Falou-se, embora tenha tido quase, quase duas horas, creio eu, o podcast, é eu, sério, eu, eu, eu, eu fiquei alterado com isto, até fiquei irritado com aquilo. Para vocês verem, eu tirei notas num caderno, um verdadeiro <risos> caderno, não é como o é é é caderno de Viana, eu é, tenho mesmo um caderno. A conduzir. Eu tirei notas desta merda. A conduzir. A conduzir eu ia a conduzir e a tirar notas e a... Uh, ia, falar ao em telemóvel. ia falar ao telemóvel isto não foi em casa depois foi enquanto eu conduzia às escuras no carro <risos> uh, com uma caneta fluorescente. Um, mas é o uh, que é que te irritou? é porque muitas das uh, vezes eu acho é que, páscoa eu acho que, é, eu acho que é, acaba por ser aquela postura arrogante de. E, eu não sei se é desentendida de, de recusar ou de não ouvir o que lhe estão a dizer ou não, não conhecer nada e desdenhar o que, o, o que conhece mas depois há muitas ideias em que ele teima sem ter o mínimo conhecimento do que está a dizer Eu, logo uma das primeiras coisas que se falou foi do jogo da seleção e ele insiste na ideia peregrina um, que, que o jogo era para ir em 4-3-3 onde é que qual é a porcaria do 4-3-3 é que é, revela um, um desconhecimento muito grande de como funciona o motor de jogo Opa, ele chegou a dizer uh, que perdia ao meio tinha mais oportunidades do que em CA, uh, e não ia jogar pelas <risos> alas, ia ter mais frentes de ataque, pá, não jogando pelas alas, uh, uh, não percebo esta eu, história Eu desde do... o início, desde o início digo que ele não leu o manual. Uh, é pá, se, é, só se for, não leu... ou então não percebeu, pá, ou então não percebeu. Mas já teve, pessoal, sabe... já teve pessoal no tópico a explicar-lhe, já teve pessoal a entrar numa cola a explicar-lhe várias coisas. E continua a resistir, não é? E portanto, pá, a comunidade também às tantas, desiste. E o meu conselho sempre foi também, pá, queres entrar no mundo das seleções, começa por baixo. Digo eu. Então e ele quer entrar por baixo, quer entrar no sub-20. Hum, é, é o conceito dele de entrar por baixo. Opa, mas não sabe como é que funciona o CA. Uh, não, não percebe bem o que, é que, o que é que provoca o evento de técnica e quer usá-las com técnica, que é para fintarem os defesos. <risos> Isto é o que é estou a, é a usar. Também se pode gozar um bocadinho hoje, não é, ser, não é, só, sério. Pode? Não é só sério? Claro, não é claro. Só sério. Uh, Falou em múltiplas seleções que jogam em 4-3-3. Quando lhe perguntaram quais, é ir ver. É ir ver. Opa, eu, a sério, eu acho que nem nos as. Eu me lembro. Já estudaste de jogar... as equipas nacionais todas? Foste ver os não, jogos todos? As seleções? Não, não. foste não. ver os jogos todos? Então cala-te! Cala é mais ou menos Não, isso. não vi. Mas pronto, mas é, mas é muito nesse espírito do género. Já viste todos? Está lá nesses que tu não viste. Um... <risos> Epá, para além, para além disso, é preciso ver que uma pessoa que se apresenta como se fosse hoje uma eleição, ele, seria, ele ganharia e era o selecionador. Pá, desconhece também, para lá desconhecer o que é que é um contra-ataque e como funciona, desconhece também o remate de longe, o seu funcionamento. É claro que isto não é muito aplicável aos remates de no sub-20, mas é, é, é, mostra o, o desconhecimento geral que ele tem sobre o jogo e o motor de jogo. É claro que depois deram o exemplo do clube do Monkey e é muito, é, é muito... ele diz que numa seleção... O, o, os remates de longe não funcionam e não sei o quê, mas é por desconhecimento uh, dar, o, dar como exemplo os feitos de um, de um clube é um bocado diferente eu até já com o Manchi tinha tido esta conversa é um, é um bocado diferente dar o exemplo da seleção por outras razões, porque a seleção tem acesso a jogadores Exato. de clube e é muito mais difícil ganhar em remates de longe numa seleção do que num clube num clube a tática pode ser mesmo um bocado, quanto bem montada como foi a do, a do Manchi um, tem uma vantagem maior do que na seleção, porque os clubes não têm acesso a fundos ilimitados para, para contrariar, e nas seleções têm... E tu estás uh, no domínio seleção... dos jogadores? Estás no domínio, no controle dos jogadores na tua equipa? Podes claro. treiná-los, podes moldá-los à tua sim, maneira? Sim, né? sim, mas o que eu quero dizer é que na seleção são todos os jogadores de topo, e num clube o, o, o diferencial de salário às vezes compensa-te, porque os remates de longe dá para ter os, os jogadores a ganharem um bocadinho mais de skill, porque são mais as skills são mais concentradas em duas em, em, para os salários em duas skills que é a defesa e, o, e, o, e playmaking e criatividade e os as remates de longe a finalização por norma nunca é tão alta acaba por não acrescentar muito nos salários e, e para contrariar isso é preciso uma carga salarial um bocadinho grande que nem todos os clubes têm a capacidade de ter é mais nesse aspecto, é diferente jogar em remates de longe numa seleção do que num clube mas lá está, ele, ele é um bocado sem querer, até feito tendo razão em algumas coisas, nenhum, nenhum clube ganha só em remates longe, nenhum clube ganha só, nenhum, aliás, nenhuma seleção ganha só em CA, uh, mas a questão Sim. é que depois ele diz que o 4-3-3 é, é quase universal. Não, uma seleção tem que ser versátil, ele não explica essas coisas. Mas nota-se que, que há ali muito, muito verdinho no meio daquilo tudo, mas só que e é alguma incapaz falta de humildade. Embora ele diga ao contrário, começa Exato. a ser isso também. Eu sei que o FJ está a ouvir isto e depois vai dizer que não, que é muito humilde, mas quer dizer uma data de pessoal com bastante paciência, a partilhar o ecrã, a, a guiar por tudo e, e no final há uma certa temesia da parte dele que se transforma, a partir de determinada altura, na minha opinião, na alguma falta de humildade, sucesso. É que ele provavelmente pegou na tática que menos se adequa... Exato. De todas as táticas, já nem digo só às seleções, até aos clubes, pá. Mas pronto, é, é, é, é... Se calhar, se fôssemos fazer uma pole, era, iria ser reconhecida como a pior tática do jogo. Ora, aí está uma coisa interessante que a gente pode lançar... Qual é a formação? Não diga estática, já estamos todos a dizer Qual é a formação me, mais inútil no átrio? No Essa é a pergunta? Sim, sim, okay. sim. Por exemplo, é. estás muito fino. Mesmo, olha, Não já estou falando tô... da parte das Isso. táticas. Da parte, ele diz que ia fazer que a seleção era comunitária e que as táticas iam ser feitas Isso de forma é. comunitária. Eu, pá, é. eu continuo sem perceber como é que ele vai. São polos semanais, é. são polos semanais para aquele lance. Sim, assim. pá. Mas eu, como sabes, eu, eu como é que mais ou menos como eu fiz parte de múltiplos staffs. Eu, eu, e onde, embora já tivesse sido selecionador antes em Cabo Verde, uh, onde comecei a ganhar a minha experiência a sério foi nos staffs do do Brusque, e isso era, foi o mais próximo possível que eu tive de um, de um staff comunitário porque éramos para aí a votar éramos, e, e votávamos de um para um tanto eu que era um pudão como o Brusque valia o mesmo. mesmo, cada um tinha um voto e isso acabou por produzir uh, lineups sim, uh, lineups muito e eu disse isto, atenção, eu disse isto desde o primeiro mandato que fiz com ele, e fiz mais um ou dois um, muito genéricos nunca era um line-up de carne certo. sim, nunca era carne nem peixe e eu acho que se falhou um bocado por causa, de, por causa disso nunca era uma ideia, tanto que depois quando eu fui selecionador, quem fazia os line era eu e o Brusque e outra pessoa que fazia as contas e dava ali um outro era eu e o Brusque, porra, era o Estica e, ah, tá e... é que eu fiquei eu quando disseste mas o Brusque fez parte do staff dele. não ah, Não, já estica. Era, eram duas pessoas, na, duas pessoas que acabavam acabava por haver sempre ali, ou quase sempre ali uma terceira que nos dizia, fazia as contas, que dava a opinião dela, e depois nós acabámos por muitas vezes mudar graças a essas contas e a essa opinião. Uh, portanto, eu, eu até sou, tenho pessoa? ideia oposta. É, é, Ele pediu sempre anonimato, eu nunca disse oh, okay. e nunca vou dizer. Agora, o... Okay. Um, eu até sou da opinião inversa Quantos é menos nós. fizerem o um line-up melhor é o line-up que vai sair dali um, sim, sim sim uh, uh. sim sim mais, olha e há, até há te digo chegões, mais gente. até te digo mais a questão de, dos line-ups comunitários eu não preciso de saber da trick para fazer lineups comunitários. Eu podia ser selecionador, não é? Uhum. Ali chegava ali, houve, oh, pessoal, mata, como é que é? Que os jogadores é que eu escolho e como é que eu vou jogar? É, aí não precisa de qualquer conhecimento de dar trick. Portanto, a discussão, o argumento para mim não vale de nada claro, da questão comunitária, mesmo que seja uma ideia que parece excelente, não queria dar resultado, mas uh, aí não de saber da trick. Isso era o que eu faria se por acaso tivesse ganho as eleições. Olha, malta, agora orientem-se. <risos> Está tá ali um bocado naquele coisa de, as, as pessoas têm aquele, parece que é uma grande coisa ser selecionador e querem ser uh, selecionador, que é uma coisa importante, mas... Uh, uh, são oito um, meses, quando tu estás te... eu vou estar aqui oito meses, levar é, me é, com isto. Tem que ser alguém que sabe o que é que está a fazer, pois às bem. vezes é preciso uma decisão de última hora. Um, sim, sim. Já passaram pessoas com poucos conhecimentos ali pelos botões e deu merda, como por exemplo tu. O, o Medinos, um, uh, que, que uma pessoa com boa experiência de comunidade, que fez vir e fechou a loja e desapareceu. Enfim, avança a história do jogo não <risos> ser só matemática. Opa, pronto, não vou implicar muito com isto, vou aceitar. Não, vou mas aceitar eu por cá essa... estava, estava a reouvir exatamente essa parte. E a questão, e, eu apai... estava a tomar atenção ao que ele disse, foi uh, porque, porque o o, o disse-lhe qualquer coisa, ele perguntou, então em que é que eles baseiam? E o Lich disse, probabilidades. E ele esperou um bocadinho e disse qualquer coisa como, ok, mas então e o, o jogo é aéreo e a técnica, onde é que sim, isso sim, entra? Sim. Não é? Portanto, realmente há ali um uma não cerca... mas, mas o Leeds tem razão isso continua a ser em dúvida mas ele sem tá, dúvida. o que ele está a querer dizer o, o, eu percebo que é que ele, o que o, o quis dizer o, o FJ ele quis fazer o paralelismo com o futebol real mas uh, continuo, ele pegou na, na, na justificação errada porque eles terem dado o nome de jogo aéreo técnica, velocidade Exato. Não, quer, não é aí que, que o jogo não é matemática porque pois isso é um nome que deram uma fórmula matemática baseada em probabilidades eu aceitava que o jogo não era só matemática porque tu tens que fazer previsões táticas, tens que fazer uma previsão sobre o que o adversário vem e isso não é uma coisa de matemática isso é uma, ah, sei lá, uma okay. intuição, uma leitura de jogo agora o jogo em si é só matemática eu aceitava se ele disse, o que eu quero dizer é que eu aceitava que ele dissesse aliás, que ele dissesse como é que tu fazes um jogo destes, que é um jogo que tem que ser programado sem usar matemática como é que pá, tu fazes orgulhada? isso? Não, uh, não estou a Mas mesmo o bilhado é baseado. Não, não, é? não dá, não dá. É, claro. é, só, é só probabilidades. É a não sei que, só probabilidades. Uh, isto não é um jogo de matraquilhos. Pá. Não há uma isso, bola, isso, o é, o Hatrick é. não tem uma bola sequer. Os jogadores nem individualmente contam. Contam para um somatório, não é? Quer dizer, uh, a uh, não ser no caso das especialidades, não é? Mas não há um, um fator no meio-campo. A soma do meio-campo são os jogadores que lá tiverem. Não é aquele gajo que é muito bom que vai fazer a diferença. Que é provavelmente o que ele pensa também. Compre um jogador de não sei quantos anos para... A posição de posição defesa e treino, a pensar é pá, não. Este gajo, um matito de 32 anos, é? contribui muito <risos> para a minha equipa. É, é, o étrico não tem uma bola, mas por exemplo, o Osnofa, se calhar, não tem duas. Que aquela voz de... <risos> enfim, adiante é pá. E isto pega um bocado depois na história dele de, de ignorar, e tu também falaste disso, de ignorar todos os estudos e fórmulas é para dizer que depois ele testa as coisas na equipa dele num jogo que corre bem. Assim é que é pá. As coisas não funcionam assim, estamos a falar de uma amostra de um jogo ou 14 jogos e pessoas bots. que estudaram milhares de... Contra bots, Milhares, tem uma amostra de milhares, que nunca é uma amostra, efetivamente não é uma amostra muito grande nunca, porque as pessoas são um utilizador comum como eu e tu, não somos pagos e não somos uh, investigadores, mas pronto, está tá a fazer uma amostra de 3 ou 4 jogos para amostras de milhares e diz que ele é que está certo. Enfim, pronto, está escutado aqui, para mim, está escutado este tema das táticas, é irritante quanto basta, mas podemos avançar. Tu mandaste uma mensagem a dizer que querias também, uh, muito brevemente ou prolongadamente, não sei, falar da história dos clubes de seleção, porque sei que tu também tens uma contribuição gigante nisso e muita gente, não é pessoal que até está tá no, no tópico a acompanhar, portanto há uma história já muito longa, talvez, do... Não, não tem duas décadas, mas tem, deve ter mais do que 15 anos a, a, a farmar os jogadores, não é? E creio que é algo que tu queres, queres falar também, porque... É, eu, creio é... que, eu creio que a primeira, a primeira farm foi o Pietro que fez. Vocês chegaram a falar ontem do Pedro, Pedro Galo, ele estava todo orgulhoso porque tinha... Já não, opa, já não sei ao certo, mas eu acho que ele tinha 10 farms e estava... Ou nem eram 10. 10 e tava super Estava orgulho, super orgulhoso disso, uma coisa assim. Mas, pronto, efetivamente ele foi o primeiro. Depois o, o, o que pegou um bocadinho nisso, nos staffs seguintes também, o trio aliás, uh, pegou um bocadinho nisso também e com na altura o, Belmo, o Titico, creio eu, se não me engano era o Titico que estava um bocado envolvido nessa história, a história da, da, das farms ou como ele se chama, o clube seleção, que ele não reconhece que é a mesma coisa, mas enfim... Um é a história já, da federação é também é, é, Lá está, e é, depois é aquelas coisas que o pessoal fica Começa-se irritar também que é, Mas tu sabes que, é sabes que é uma federação Sabes que é uma federação O que é eu que ele quer aqui dizer essa, com isto? E, tu, eu tenho e, aqui essa, e acho que foi essa o Shark que, que tentou puxar um bocadinho Tentar perceber, mas tu quando falas É, é o que? É uma federação dentro do jogo É uma federação fora do jogo E ele disse que era uma federação Que ia contactar os GMs Epá, e isto para a comunidade, a comunidade começa a ver, bem, bem, estes gajo não só não percebe o motor de jogo, e a gente não está a bater no FJ, mas temos que analisar o que se passou ontem, como também, se calhar, não tem uma verdadeira noção de como é que funciona uh, o Atrique em Exatamente. termos não é? O que é que, faz, o que é que faz cada posição durante o jogo? Porque eu vou-te perguntar, mas baixam-me aos suecos, e eu acho que ele nem percebeu quem eram os suecos, não, disse não, então isto é um problema ah, nacional, eu vou aos, aos portugueses. Mas quem? Os GMs. É, mas há ali uma coisa, eu, eu quase nisso tenho razão e falou nisso, Diz. já falou nisso, há ali uma promessa mais ou menos, que eu também segui isso na altura depois deixei de seguir, ah. em abrir um, em fazer uma federação... A única vantagem a... que eu vejo disso é o facto de o selecionador, que seria provavelmente o dono da federação enquanto estivesse na, na seleção, ter uh, direitos de moderação nos tópicos, nos fóruns dessa federação. Porque se é uma federação aberta, não há qualquer vantagem digamos não não a federação não é aberta. A federação era uma federação normal, só que tinha acesso dado a, a não sócios. Uh, o, que, o que era prometido pelos Hts, ou seja, Mas controlavas quem na mesma que entrava ah, que, não controlavas okay. que entrava, e ia funcionava então. da mesma forma. Por tá, bem, tá, bem, e tá aí É eu, eu acho que é, o, que é uma coisa Sim. que faz falta porque Embora Concordo. tu tenhas, tenhas acesso a uma miríade de, de maneiras de comunicar a HT, há uma, há uma coisa que facilita às vezes muito a visualização dos bonecos, que é sem tu dúvida. poderes pôr as coisas lá no formato HT, é ter uhum. acesso aos links e chegares lá e só clicares no link sem ser o link do auto-user. Sem dúvida. Um, opa, é, isso, isso dá jeito termos acesso, pelo menos a esse tipo de... Coisas, até para o funcionamento da DT, tu poderes chegar lá e pôr os links diretos dos jogadores que queres contactar é Eu muito mais fácil de estar numa de fazer seleção Não estava na seleção, mas estava numa federação uh, em que estava lá a malta dos sub-20, todos na altura o tripas. Eu lembro-me, já não sei se era nos AA ou no sub-20. Eu lembro-me do gajo na primeira, na primeira semana usar o fórum para postar centenas de links de é. jogadores mas tipo, é, eu fiquei parvo com aquilo porque eu pensei, bem, se este gajo demorar 30 segundos a fazer o que está a fazer aqui são 12 horas de trabalho Como é que esta nós fazíamos milhares <risos> nós fazíamos milhares com o Brusco que era um abusado nisso, com caraco chegava a fazer 30 jogadores por idade por posição, pois. era uma coisa é do isto, outro mundo é isto que o pessoal às vezes que está assim mais fora do mundo das seleções não percebe, é que o pessoal trabalha muito silenciosamente <risos> há muito trabalho ah, por trás eu fazia, eu fazia bué barulho Quando <risos> ele metia lá, para que é que tu queres 30 Pá, deixa lá estar isso Mas porque... é entre vocês, o barulho não sai não é E, ah, e não, pronto, claro, é isso, há nem... muito trabalho por trás O Zeca não anda ali, o Zeca E o Costinho não andam ali a carregar nos botões só, ah, Hoje é assim, não, quer dizer É um fruto de anos e anos de trabalho mas ninguém passa mais tempo que ele no jogo, vai um bocado ao encontro disto que tu acabaste de dizer, ninguém sabe até então ninguém diz pá. diz sempre eu, ninguém passa tanto tempo como eu no jogo mas passas 8 horas, ah não pá, então passas quantas, ah não sei depois a conversa dele quando é confrontada acaba por sempre ficar ali no, epá eu, atire, eu atirei num, uma coisa ao calhas eu estou a dizer uma coisa ao calhas que no fundo é o que acontece, diz ele hum, Uh, uh, e, e ele fala muito a atir, tirar as coisas para o ar como se soubesse eu no meu caso já tinha trabalhado quando começou o o PQP com o Zinc eu estava no staff do Red foi naquela fase das, das birras em que depois uh, tiraram o Zetó e entrou o Red no dia das eleições ah, yeah, yeah, yeah. lembras-te disso? lembro-me bem disso Queres contar? essa história é uma boa história para se contar resumidamente tirei uma nota mas acaba o que estás a dizer e yeah, eu estava, eu eu, lá está, eu provo, lá, na altura eu fui, fiz parte do, foi, acho que deve ser o único gajo que tive no staff do sistema e no anti-sistema, porque <risos> um, na época anterior estava no Brusque e depois mudei para os rivais do Sweeper e do, e do e foi também nesse mandato que depois foi a, o, o a, a, aquilo do coiso, as earlys, foi, foi tudo no mesmo mandato, um, quando, quando eu fui selecionador depois mesmo estando já em vários projetos do PQP, eu não, não fazia puto de ideia o que acabei de fazer com as farms todas, pá, eu tive bem by num bye para desistir acredito tinha, tinha os, os 100 clubes para, para vigiar uma data deles para, que, que precisavam de um controle muito apertado as farms que estavam cheias de jogadores eu estavam a começar a ficar sem dinheiro eu não sabia o que acabei de fazer uhum. uh, e, mas isso na altura opa. já era selecionador não é? a... quando já era já, selecionador já era muitos selecionador. anos depois com mais experiência acumulada, Exato. já tinha estado noutros staffs uh, e borraste a cueca, quando tinha, lá chegaste já tinha trabalhado indiretamente com, com o PQP já tinha estado na DT como como detetor Nunca como o gajo colocava. colocava. E chego de repente e vejo aquilo tudo. As equipas a, a, drenarem, a, a drenarem dinheiro todos os dias. Uma equipa com, que tinha quase 400 capas em salário. Ou 500 capas em salário. Que chegou a um ponto que tinha 100 capas de, de dinheiro. E eu não sabia o que, é que acabei de fazer aos 4 jogadores. Opa, e... Eu mesmo para parar com aquilo, a pensar que ia tudo rebentar, e, e como já disse várias vezes, foi na altura em que tu ficaste com o Jesus Jesus, sim. Que, uh, que eu falei qualquer coisa que fez um clique, e eu vi que mudando este para ali, e aquele para colar, mas isto já, já para aí dois ou três meses, depois, depois de estar no meu mandato, sim, sim, eu sei, é já ali, quando eu já não sabia mesmo o que é que havia de fazer, Pá, e depois isso... Uh, lentamente lá é foi, que, ao foi foi orientando opa, e deixei aquilo, bem, não deixei mal também não deixei muito nós não, não deixei melhor do que enquanto uh, estruturalmente acho que estava muito bom mas em termos de números de jogadores eu acho que foi só lançar a fundação pronto, opa, lá está estas coisas dão um bom trabalho e ele atira as coisas para o ar Uh, não assume o trabalho, não, não, não aceita o trabalho dos outros, não sabe a diferença entre, que lhe tentaram explicar várias vezes, que no fundo é a mesma coisa, entre os clubes de seleção e as atuais uh, farms infantários, que no fundo o que ele diz é a mesma coisa, ele lança aquilo como se fosse a última Coca-Cola no deserto e coisas que se fazem há eu anos. Mostrei anos para não dizer, eu há mostrei mais de uma primeira chamada, eu fui, ao, fui à imprensa, à HT, a tentar... Desde quando é que a DT existe? Só a DT, nem é o sistema ADT. Ou seja, o sistema atual existe desde 2009. Quer dizer, a DT foi fundada em 2009, eu mostrei-lhe isso eu mostrei-lhe, isto já existe há muito tempo então, é tá, então era isso que ele queria dizer com o 2009? se calhar, não sabemos. quando mas... ele falou com o 2009, eu não percebi é... um caralho que ele queria dizer com o 2009 é eu não percebi é um caralho muitas vezes, mas a questão é eu eu na primeira, no primeiro live stream logo nos primeiros minutos quando ele começou a falar disso a mostrei olha, é assim, Reparem no que está aqui a dizer a DT foi criada em setembro de 2009 ou qualquer coisa assim Dizer, tem anos ah, então, se calhar é isso tem anos Opa, a DT Série começou no, no, com o Sunfire e com o Mac e aquele agora apareceu outra vez novamente é, é, é uma coisa mas é. já é muito antigo sim, sim yeah. o, acho, acho eu também, mas isso é o Nuno Alex é, é, está muito mais dentro disso do que eu por falar, por falar nisso uma coisa que é para o Shark agarramos Agarramos. Agarramos, homem. Agarramos. <risos> tu nem uma piada consegues. É, é, é uma coisa batanete. Agarramos. Agarramos, homem. O, o dono do jogador. Um... Que era uma coisa que o, que o Osnofa não poderá dizer, não é? Sim, sim. Eu nem me apercebi disso no stream, mas pronto, com a voz dele agora. Nem me apercebi disso no stream, Epá, é as, novas tecnologias, as novas tecnologias mudam a minha voz, pá. Pra... Sabes pá eu sou contra as novas tecnologias porque lixaram-me o concurso de banner. Grande Afonso então, pá. É, é o elétrico que interfere, o elétrico interfere-me com a glote. <risos> é, é, não é tão má como a minha mas pronto a minha já toda a gente conhece. É, era uma novidade. Epa, e daí continuando com os clubes de seleção. seleção e mesmo para um mandato... Opa, vou dar de barato que ele estava só a falar para o começar, mesmo só para um mandato, 25 clubes seleção... Olha, eu um não sei se... Eu, é, eu vou ter que reouvir, uh, não sei se temos tempo para fazer isso aí direto, né? mas eu não sei se ele disse 25 ou 5, se fores ver, na altura há pessoal a dizer, foi, ele disse 25 ou 5, eu ouvi 5, mas se calhar são 25, mas tem que se ir a ouvir outra vez, mas pronto, vamos dar o melhor caso possível que é 25, diz... Uh, eu, eu acho que percebi 20, 25 okay, fijo, okay. Okay. considerando por exemplo 5 jogadores que não que nunca é, são 5 jogadores por uh, por clube está, opa, mas pronto, ele falou só para um ano vamos aceitar só para um ano uh, mas 5 uh, jogadores por clube que não funciona não mas, mas depois diz Mecrena, que vai colocar mas depois vai dizer que, que vai colocar 500 jogadores se for preciso 500, pois pá. É, o Yashin perguntou-lhe Mas quantos jogadores estás a pensar colocar Num mandato? 200? 300? E ele disse, 500 se for preciso Portanto, pá é, é, Coerência? É, é, muita coerência depois, Tudo, Ah, só jogam 11 ele, Eu acho que ele, ele nem tem a noção Como os outros, que não pode Desconvocar convocar e desconvocar ah. Pode, espaço de sobe-se o E. Não, estou a brincar, Mas mano. Ele também joga brincar. sempre normal, ele eu joga, joga normal, sempre normal, né? Exatamente. Ele guarda o mod, por isso acaba por não fazer grande, grande diferença. Pois acaba também diz que. para jogar garache... com uma linha de 5 defesas em pique é esperar pelo adversário, pá. Isto é da claro, lua pá. Uh, eu, eu, eu, eu, eu, essa até disse que se eu me ponho a falar de tudo, estou outra vez, Duas horas. É pá, força, eu edito. Estou então, outra vontade. vez duas horas a, a, a falar. Mas se tu fores a ver, uma linha de cinco defesas, por, no fundo acaba por ser indiretamente esperado pelo adversário. Mas ele não entende que isso é uma, uma tática, uma estratégia Só para, super boa. Sim, é? Que é para, que é para dar um não não no o do CA. Claro. Ele nem entende como é que era gerado o CA. Pá. É... é tudo, tudo tem um, um limite, onde passa da brincadeira, quando, se te, quando ele tenta dar a brincadeira àquele tom sério e basear-se nisso, eu acho que tem que, tem Temos que parar. Por um parar. Até pois. porque ele diz que Temos põe um o trabalho. lugar à disposição se alguém fizer as coisas que ele diz. E Isto outra coisa é que eu também tempo. acho engraçado, que ele já referiu várias vezes, é se a minha candidatura for aceita e não for bloqueada, que é uma coisa que no hat não existe, ele não tem que reunir assinaturas para se candidatar, não é? E ele sabe disso. Portanto, às vezes, há pessoal que tem mandado HTMLs a perguntar a veracidade da personagem se a gente tem alguma coisa a ver com isso é pá não temos isto foi só o porta que a gente teve para agora temos aí a gente já, a já temos já um círculo de opiniões aqui não, mesmo entre nós os dois sim, o sim. Almada tinha uma depois passou a ter outra sim, sim. e eu é a mesma coisa e nunca não consigo Epá. perceber porque às vezes é tão bom e tão tão fora da caixa que eu não consigo perceber se ele está mesmo a falar a verdade ou está a responder. É que às vezes parece que és tu que estás a dar a resposta. Percebes? Aquelas uh, coisas uh, bárbaras uh, que tu disses. Completo. Se manca que estás a brincar, não é? Mas e por isso é que há muita gente que está naquela, tipo, isto será isto que é mesmo verdade? Só que não, não evoluiu na mesma medida dos outros todos. Anteriormente havia o Tiago, ainda mais antigo que isso. Houve vários. Houve outros. Houve o enviado, depois chegou a selecionador. O, e o... quando chegou a selecionador fez merda às pazadas, mas, pronto, mas foi obrigada a. Mas não tinha estes conceitos é tão errados não é tipo não, não tinha alguma coisa ali e além disso o, o, ele, o ele engraçado o enviar... ele não teve foi a mesma exposição atenção pois, é verdade. tu verdade não sabes isso não teve a mesma exposição que houve agora agora é um maior desta vez não é agora parece que Parece que estamos a falar de uma coisa de décadas. Isto foi uma semana, como tu próprio disseste. Exato, uh, o pessoal já está aí, tens que mudar o tema, e tens que dizer, Pá, isto começou há uma semana espontaneamente, um... a gente está a seguir, não é? Com uma eu... brincadeira, isto começou brincadeira. numa brincadeira, que e que, escalou, que, escalou, que escalou. E que está a levar a grandes discussões na comunidade, e o pessoal a juntar-se a falar disso, não é? Portanto, eu, eu, eu fico, de certa maneira, às vezes... Quando olho para aquilo que foi feito na última semana, quer dizer, isto foi tão rápido que não não dá tempo à a gente criar conteúdos e a gente tem que absorver o que está-se a passar e as discussões que existem. Podes crer se isto não tivesse escalado de uma forma tão rápida, a gente não fazia nada disto. Estava a pensar, olha, é um episódio e depois e para dizer, outra para semana usar... logo se vê o que é que vai aparecer ah, e o que usamos com outra coisa qualquer, entretanto alguém vê isto e tenta fazer um conteúdo pronto, mas depois aquilo teve um impacto tão grande pela parvoíce que acabou por se ter, a tornar -se central e é como eu digo, isto está a ficar o vida do Feijó e temos que, <risos> temos que parar sim, sim. Um, vale. eu estrutura isto para ser uma coisa rápida e sequencial para, para falar tudo o que ele não entende e aquela parte dos três olheiros eu acabei por não perceber da maneira como ele diz que, que vai trabalhar com as estruturas mas afinal não sei se ele quer depois mandar na DT ele fala que vai ter três olheiros e depois quer colaborar com o Norris. E da maneira como ele falou, eu fiquei com a ideia que ele afinal vai manter a DT e a DT vai continuar a fazer o trabalho que está a fazer. Agora, depois eu acabei por não perceber se ele depois vai mandar a DT ter as ideias dele, que no fundo já são as ideias da DT, mas ele diz que não são, apenas são diferentes... Uh, o, o, eu acho que os, é mais assim, os, é mais do género, os... tu chegas e olhas e dizes, epá, o que eu vou fazer é mudar as rodas deste carro, vou pôr rodas, uh, vou pôr um, um paralelepípedo em vez de, de umas rodas redondas, não é? e o pessoal está, epá, isso é capaz de ser boa ideia, então convence alguém a investir naquilo, e depois na realidade dizes, não, isto não vai resultar, Vamos, eu tenho aqui uma ideia super inovadora, e que tal a gente colocar rodas redondas? rodas redondas, passo o, o, uh, o, redond o redundância. Sim, continua. Uh, opa, acabei por não perceber como é que ele no fundo quer, quer trabalhar. Ele está a tirar ideias para o ar, mas na prática não sabe como é que as vai implementar nem nada. Opa. Isso é muito importante para quem quer chegar à seleção e depois aprende lá. Learn on, uh, on the go. Opá, não, isto não é na prática, não é assim. Até na parte final, o nível de desconhecimento dele, até da mecânica das seleções, ele nem o jargão da seleção, ele não, não entende jargão de nada, não sabia o que era uma Golden Generation, tu tentaste explicar, ele continua sem perceber, e continua a falar sem perceber, é um conceito já... Puh, qualquer pessoa, se calhar no tópico da seleção, uh, conhece. Parece uma boa aplicar. ideia, mas... E uh, não, é obviamente que ele não, não conseguiu pronto, Sim. eu também abdicar não consegui explicar uma... muito bem rapidamente. Sim, é abdicar de uma campanha para dar também, realmente também não, não, não explicaste de uma forma perfeita para não. quem não sabe o que é mas é, é difícil, mas no fundo uma Golden Generation é tu abdicares de uma campanha para dar experiência aos jogadores de 17 anos, aos jogadores mais novos e começares a dar lhes experiência abdicando completamente. Sei. Quase, eu também não e sei. Para, e para os outros todos eu estou aqui é para gozar, não estava nada a contar eu tenho de fazer uma coisa séria mas pronto e agora... Hum, tu é que quiseres ser sério, pá. Temos que... Pá, mas não, porque isto, isto... Tem que ser falado, está, eu sei. há eu demais tem que... ontem tu Tu quando tens... O Shark fez uma... Foi espetacular, pronto, ponto 1. Um, foi espetacular. Era, é mesmo o que o Shark fez, que é o que a gente quer que... Especialmente tu queres que seja feito. A pessoa tem uma ideia e faz essa ideia. E o Shark foi exatamente o que fez. E o Shark foi uma pessoa extremamente correta. Eu, eu como estava a trabalhar nem acompanhei o fórum porque o FJ disse que não, que não queria debater nada que não fosse a seleção e eu cheguei e não tinha apanhado essa parte e acabámos por falar dos clubes de seleção quando ele disse explicitamente que não queria falar sobre isso. Uh, e o Shark cumpriu, depois quando eu ouvi Mas também foi obviamente o novamente programa, o Shark cumpriu, ele disse, Acho que estás eu não quero a conf... falar sobre isto Acho que estás a confundir o Shark com o Leeds. Acho que foi ele respondeu ah, e, já, e o Leeds disse, já, foi okay, o okay. Tal e Qual foi, Leach, foi então o Então vamos Leach. só falar do jogo da seleção o é entrou por aí. Tudo, Sim, hein? o Leeds, Leach... não, o, é o, Shark, o Shark, enviou me um HTML a dizer, é pá, não dá para fazer em um live com o FJ e eu disse, é pá, eu e o sozinho eu e o FJ não. Mas tu quiseres ver e o gajo, é pá, estou no Brasil, cheguei agora a casa, dá-me o um link e eu trato disso. E foi, foi, foi isso. Pronto, foi... Pronto, o espírito, o espírito claro. é esse. E depois Mas eles têm um, um, um assim. grupo, eles chamaram o FJ para um grupo qualquer do WhatsApp. Portanto, o FJ está em contacto com uma data de users, que acho que o Osnofa também está lá, deve estar a mandar as suas bocas, né E, e, e pronto, eles têm estado a discutir nesse grupo do WhatsApp. Portanto, acredito que muitas das discussões que tiveram ontem transbordaram para o live stream. E foi por isso que aconteceu tudo tão rápido. Mas é essa é isso que a gente queria, era que a comunidade... Exatamente. Epá, exatamente. A gente não pode andar atrás das pessoas que querem vir aqui falar, não é? Tipo, se vocês querem temas, pá, mandem-me um HTML, venham aqui falar, eu ligo o stream, eu nem preciso de falar, vocês fazem a vossa cena. Pode ser até uma coisa séria, um tutorial e o cara... Obviamente. Então tá obviamente. Analisar um jogo, falar sobre as seleções, é o que vocês quiserem. Superliga, alguém ter um canto, olha, analisar sempre a Superliga. Eu não faço isso porque eu não sei fazer, eu não sei analisar jogos, portanto, seria uma desgraça. Isto é um, um canal, uma paródia no, no HT. Isto é um canal pequeno, não, não é uma coisa que precisa de fazer serviço público e tem que falar com o patrão. Aqui, quem quiser, desde que siga as regras do YouTube e da comunidade, ah, ou seja, um badalho, Malta, uh, tem que ser ah, relacionado com a trick e de preferência uh, no contexto português. mas que eu ia dizer? Então, mas isto no meio disto tudo, ainda houve uma coisa que eu gostei, eu já falei nisso, que era a parte de entrar no comboio. Eu, quando se falam em comboios, eu, eu alinho sempre, desde que não seja, eu também posso ser só o um maquinista, não há stress. E pronto, pronto RJ, o que é que eu tenho a dizer? Isto tu queres que ser selecionador agora. Estamos em Abril, as eleições são em setembro. Eu vou-me juntar à, à matilha que diz que tens que aprender a jogar o jogo e dizer que até setembro, em vez de tu, em Abril, fazeres a revolução, acalmas os <risos> cavalos um possível. bocadinho. Acalmas os cavalos um bocadinho, no dia 25, tentas aprender como é que as coisas funcionam, pedes ajuda ao pessoal que te explica a vertente tática, para tu começares a perceber o que é que estás a falar, ou mesmo que mantenhas as tuas ideias para saberes o que é que é um contra-ataque, os remates de longe, como é que funcionam as especialidades, quais as probabilidades de marcar golo, o que é que são coisas que nem sequer falou, o que é que são as marcações individuais no é trick Uh, como é que funcionam os ratings, o que raio que merda é essa de 433 e quando tu tiveres uma noção mais abrangente disso para saberes o que é que estás a dizer, que mesmo assim tu sabes isto tudo e dominares isto tudo até setembro, sou eu a ser otimista, uh, aí sim se calhar podes tentar voltar a vir ganhar alguma notoriedade, voltar a... O que ele vai conseguir fazer é... Autodestruir-se. Exatamente, é, é ver, é, é toda a gente ficar atenta, focada só nestas partes más e que revelam um desconhecimento gigantesco de como funcionam as coisas e mesmo que a certo ponto tu tentes inverter este percurso, uh, vai ser sempre o FJ do desconhecimento, da teimosia, de, vai ser sempre, vai ter sempre esta imagem, quanto mais tu apareces agora, isto vai ser um, é, é aquela faca de dois legumes, um, mais vais piorar esta percepção que as pessoas têm de, de ti, um, Pronto. porque realmente é assustador a falta de conhecimento. É. Tu tens Eu acho é que mesmo assustador, que é assustador que me assu sem qualquer piada é assustador. O que me assusta não é o falta de conhecimento o que me assusta é a resistência uh, a ao... aprender. A aprender. Isso sim com o pessoal que está disposto a ensinar nem né? é sequer é tão com aquela coisa de atacá-lo é mesmo só para quer te mostrar e continua a bater na parede. Mas pronto Malta. Uh, tens aí seguido tópicos tens aí algum tópico, tu, tu segues muitos fóruns ou nem por isso? não, sigo os, os da seleção uh, e agora o dos jogos que está parado não segues mais nenhum tópico? é que há aí um tópico é o, o do MAP o do, ah, do, do MAP a pedir um professor e depois quer ajudas sobre legislação, direito, internacional. direito do trabalho <risos> e <risos> não, nunca quis um advogado quis um professor Opa, isso, MAP being MAP Uh, visitem esse tópico eu esse só topic até porque... à pergunta dele só vi até à pergunta é, dele é, visitem disse, esse tópico porque Deus. há muito professor a ir lá pelas vezes não há trigo, a maioria da comunidade é professor hoje já, já foi eu já fiz formação quanto a ser professor <risos> e há outro que é um tópico também que, eu, que está agora meio parado, acho eu acho eu que está meio parado que eu não tenho tido muito tempo a ler que é o do Bitcoin, onde quase não pode falar mal fala, tem logo 5 ou 6 gajos a dizer é pá não percebes nada disto, pá. E, e também é muito giro. E ele já se queixou a dizer que não pode falar no tópico do Bitcoin também. Então, espera lá, o Quase é o FJ de, do, do Bitcoin. Bitcoin? Não, Eu não tenho conhecimento suficiente, mas dizem que sim. Dizem que sim. Dizem que sim. Uh, mas pronto, malta, foi um prazer. Vamos ver o que é que acontece daqui para a frente. Uh, uh, se... O desafio está lançado à comunidade. Portanto, toda a gente já sabe que o canal está aberto a vocês para falarem sério ou para falarem a brincar. Melga, queres despedir? -me? Rodinha de abraços pessoal, obrigado pela paciência. Este episódio mais chato. Uh, é mais chato, mas foi o que o pessoal andou a pedir. Pá. Agora queria coisas mais sérias ou outros. Está aqui, está aqui. É para outro tipo de audiência. Uh, e pronto, malta. Foi mais uma emissão do jogo da época. Quase. Eu achei que tarde de casa. Beijinhos.